Galera, estamos aqui para mais um vídeo, né? E hoje nós estamos tentando... E hoje, hoje vai ser Shiken Bang, né? hoje que nada. Vai tomar no seu olho! Vai tomar no seu olho, infeliz! Caralho! Ah, não, cara, eu perdi aqui, velho. Ah, uhum. tá, porra. Caralho. FDPT. Ó, oh, gente, ó, oh, vamos lá, né? Toma, doutor infeliz. Mata, mata, mata Ah não, cara Bora Bora, mané Bora, manézão Morre, Chiquinato Ah, porra caralho caralho caralho, caralho pega um carro pega um carro pega um carro pega um carro pego, pego, pego. corre manezão corre mané corre manezão Toma! Tá porra, tá porra! Caralho, fui trollado! Caralho! Caralho, seu infeliz! Toma, Gabriel! Tá porra! Hum, seu último infeliz! Bora! Toma toma, para que tu tá muito tururu tuririririru. toma bicudo. Morre, morre, morre! Morre! A porra! É. Consegui, eu roubei! Um galinhazinho infeliz. corre morre. Isso. Isso que é curto. Por... Tá, ah, porra. Não entendi nada. Bora. Vamos lá. para caralho, parar o seu fela da Bora. Eu matar uma... ah Ai não, cara. Esse é o dia, esse foi vídeo. se não não Deixa like, canal e ativa o sininho da noite para até o próximo vídeo. Falou, isso.